Fala pessoal, beleza? Franz Rezende, é mais um vídeo Aqui na cozinha, revestimento, ó. vou mostrar para vocês, virar a câmera mostrar para vocês Franz, o que, que a gente vai fazer hoje? Nesse vídeo, pessoal, vou mostrar para vocês ó, aquele furo ali, tá? É a segunda peça do revestimento, a primeira já tá calçada colocada Aqui a gente vai fazer o furo na peça aqui, usando, pessoal, aquela ferramenta ali, tá? Tá? Já fiz vídeo no, no canal sobre aquela ferramenta. Muita gente me pergunta o nome. Tem vários nomes essa ferramenta, tá? Depois eu deixo na descrição desse vídeo aí. Vamos fazer aí, pessoal, a marcação daquele furo nessa peça aqui. E depois vamos conferir no método tradicional se dá certo, beleza? Pessoal, muita gente me pergunta sobre essa ferramenta aqui. Cada um fala um nome diferente. É, régua multiângulo... E vários outros nomes aí, tá? É, aí depois você deixa nos comentários aí pra gente Deixa nos comentários aí qual é o nome pelo qual você conhece essa ferramenta aqui, tá? Vamos é, marcar, jogar aqui e depois a gente vai conferir trena para ver se bateu, beleza? Agora, pessoal, vamos ver o furo Essa peça, ela tem vários tamanhos de furo Você vai tirando aqui, ó, ó E vai vendo o tamanho que encaixa aqui, ó Aqui ainda tá grande Tiro mais um anelzinho e mais um anel Aí, encaixou, pessoal Encaixou trava aqui então, essa peça, ela tá encaixada aqui Peraí aí. Tá no um ângulo de 90 graus Encaixado Encaixado Encaixado Encaixado Encaixado Encaixado E ela tá batendo aqui, ó só ajustar mais um bolinho aqui. Aí, agora ela tá folgadinha. Pronto. Tá feito o rock, pessoal. É isso aqui. Por que que tem que fazer esse ângulo de 90 graus? Vocês vão entender agora. Pegou esse ângulo de 90 graus aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai apoiar a régua aqui, ó. 90 graus aqui, ó. E aí, aquele formato lá, ó, ó. Lembra que era 90 graus aqui? Tava na peça. Aí ali, ó. Ela já tá na posição certa. Agora é só marcar, galera, ó. ó. Marcou? Tá feito o rock. Beleza? Agora, pessoal, é a pergunta de um milhão de dólares. Eu vou arriscar cortar esse furo aqui, é, confiando só naquela ferramenta. Vamos tirar a prova dos nove e ver se funciona? A prova dos nove é feita de um modo tradicional, tá? Esquadro, você risca e depois você escaria, né? Só que hoje a gente não vai escariar, vai usar a serra-copa. Vamos ver o método tradicional, vamos ver se bate com o furo da ferramenta, beleza? O modo tradicional, pessoal, para fazer esse furo aqui... Pega a lateral e a altura, tá? Então, aqui, ó, ó da trena aqui, de um lado, aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. desse lado aqui tá dando 20, desse lado tá dando 25, vamos ver se marca aqui, ó, ó 20 e 25, tá? 20 25, certo? Desse lado aqui a ferramenta bateu. Agora vamos ver a altura, ó. Aqui tá o laser, tá? Aqui é o nível. Você pega do laser aqui, ó, 20 e 25 também. Ó, aí você marca na lateral 20 e 25. Pega os quadros e faz o quadradinho aqui, ó. Ó. 20. Falando que tá suando. 25. Pessoal, esse é o resultado. A ferramenta. Essa ferramenta aqui. Funciona perfeitamente É só você ir ajustando ela E pau na máquina Beleza? Vocês vão ver usando essa ferramenta nos outros ambientes da casa Inclusive aqui em cima tem um registro também Vamos continuar testando essa ferramenta aqui Mas ela parece ser bem bacana também O método tradicional, pessoal Que é o que a maioria faz Funciona perfeitamente Você pega a altura, riscou, faz um quadrado Lateral, faz um quadrado Geralmente o pessoal corta por trás Então você faz o um quadrado atrás, escareia Vem ali com um martelinho, uma ponta de, de alguma coisa metálica e vai tirando. Ou você usa serra-copo, que é o que a gente vai usar no próximo vídeo. próximo vídeo eu vou usar serra-copo para fazer esse furo aqui. Então, pula para o próximo vídeo aí. Beleza? Fui!